Questionamento, ok. E complementando... Seis de paus. Dois de espadas. Ok. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta do ouro, ok, deixa eu dar uma arrumada, Libra, a carta do questionamento é uma carta que fala de você estar tão cheio de dúvidas e cada vez tentando colocar mais uma, e depois outra dúvida, e não há espaço para nada, nem para receber as respostas. Então, primeiro absorva ou esvazia o que já está na xícara, abrindo espaço para receber as respostas. Você está tão cheio que falta espaço. Isso tem a ver com as emoções, a flor da pele. De quem quer criar, fazer, receber, se sentir próspero, realizado, reconhecido pelas pessoas, tendo aí uma visão maior, uma luz no caminho que finalmente aponte que a direção está correta e que tudo flua com rapidez, que dias melhores cheguem logo. Mas a vontade, o desejo não está na mesma direção dos seus pensamentos. Há um conflito aqui. Hum, eu estou... Querendo uma coisa, mas a dúvida me impede de dar o primeiro passo. E se acontecer isso? E se falarem aquilo? E se eu não conseguir? E se eu não tiver o perfil? E aí você tampa a sua visão e não enxerga o caminho. Não consegue se movimentar. As chances de você fluir são infinitas. Mas esperar pelo melhor momento, pela melhor preparação, nunca vai tirar você do lugar. É necessário você dar o primeiro passo, e ir se moldando, sentindo o que dá certo e o que precisa ser alterado. Estudando novas formas e colocando ação. Que os caminhos vão se abrindo. E a carta do oráculo, ouro. Você não precisa que alguém te conserte. Novamente a xícara. Você não é uma xícara que alguém junta os pedaços e cola. É você quem se molda. Será que você não está ouvindo muito a opinião dos outros? Fica aqui essa reflexão. Não para te encher de dúvidas. Mas para te trazer a certeza de que, por um triz, você pode ser feliz. Tá bom? Gratidão.